Agora, neste exato momento. Vem aqui, deixa eu te falar uma coisa rapidinho. A gente tá com um convidado ah. e hoje ela ganhou 520 reais. Ela me ligou. Mas não faz bagunça não e nem vai ela querer pegar o dinheiro me, da música. Ela me ligou. Falou dizendo, o quê? Dizendo: ah. Israel, ah. você merece 250 reais. Ah. Mari Verdã, ah. você também merece ah. 50 reais. Ah. E o Luiz, meu amigo Luiz, merece 200 reais. E ela fica com o quê? Com a sorte grande. Com a sorte grande. Por favor, Ju, pode vir pra cá. Vem também. Ela Luiz. apareceu! Ela apareceu! Ela veio. Podia retirar. colocar a música Aleluia, né? <risos> Aleluia! Ó! Oh. Oh. Apareceu! Não queria a dinheiro, Israel? Nós estamos Não aqui queria. Desde segunda-feira? Não, ela ganhou na, na, na terça, terça. Ela Não, ganhou desde na quarta-feira. É... Não, desde terça-feira. Chama, a Ju. A Ju não vem. Liga pra Ju. A Ju não atende. Não, mas a Ju trabalha. Chama a Ju. A Ju não quer vir. A não, gente vai, ligou, dinheiro, a falamos com a Ju. Ela, não, sexta-feira estou aí. Eu falei, pronto. Tá combinado, não é mesmo, Ju? Isso. 520 reais, Ju. Você esperava ganhar? Esperava. Tava ali participando sempre, todos Sim, os dias. Sim, então, Na de... fé. Na fé. É. Junto conosco também, além da Juliana, o meu amigo Luiz, lá das lojas Mariano, tá aqui. Porque chegou a hora de fazer a entrega. Antes de pegar pro o vagaita que você vai levar para casa, você participou quantas vezes palpitando ali? Oito. Olha, Oito vezes. Mulher. Oito, Oito vezes. Oito Ela vezes. ainda conta. Oito vezes. Qual que é a tática aí para o pessoal de casa abrir o copo? A, a, a dica. Não desistir. Vai tentando, que uma hora consegue. Não Olha não chega aí. Lá. Isso. E só você que estava participando da sua casa? Eu e minha filha e minha mãe. Olha e aí, não, todo mundo. Cláudia. Dona Cláudia, um beijo e beijo, já parabéns pelo Dia das Mães, tá bom? Parabéns. Deixa eu falar com o Luiz rapidinho. Vamos lá, vamos lá, Obrigado, pessoal. Luiz. Parabéns, viu, Ju? 520 reais, hein? Que bolada, hein? Dá um belo de um churrasco, não é? Ah, Sexta-feira, se dia 12 muito peixe na mão, hein? Pessoas tô... já me colocam a mão aqui porque já gastou o cartão todo. Não, Tocou eu... em mim. vou só tirar um é o porque... salto pra gente ir no... É, no quando ela rato. toca, gente vai falar assim, entendo no meu cartão, já gastou. Diz ela que quando vocês ligou, ela já tava gastando dinheiro. Ela já tava gastando, é, já. Ela já tava gastando. é. Ela é do meu é. time, entendeu? Que isso. Hein? Falou que eu tenho 500 reais gente, pra pegar e... tal dia, eu já tô gastando antes. É. Promoção ou cofre, você aí vai palpitando aí, são os quatro dígitos. A gente dá, uma, dá dicas também. Dá dica também. E tá. outra, na sexta-feira... Durante a semana de segunda a quinta-feira, você passa na loja de Mariano. tem o baú, a urna. Sim, tem a urna. Pode mostrar daqui lá. a pouquinho, né? Pode palpitar lá também. Isso e aí, aí. na sexta-feira o Luiz vem aqui pra gente sortear. Por oportunidade, tem. Com certeza. Tem no online e tem no físico. Dicas também. Não tem? Ó, oh. o oh, que a Ju falou. A próxima vem buscar. A próxima ela vem buscar, ela disse. Maravilha. Passa aí para ela aí, microfone, então, porque agora... O Luiz vai contar oh. aí a bufunfa. Hoje Margarita. o homem do dinheiro é o Luiz. Vai chegou lá, Luiz. A grande, chegou a grande hora, hein, Ju? Abre a mãozinha assim. Deixa aqui. eu segurar aqui pra você, Luiz. Isso, Mário. Olha a Mara 100. 200. Tá pesando. 300. 400. 500. E 20. Êêêê! Parabéns! Tabia! Tá Fica aí, bobeira. Fica. Olha a pulseira de prata aí, ó. É, você que vai aparecendo pulseira Juliana, de prata. Juliana, brincadeira essa parte. O dinheiro já tá já praticamente todo empregado. Já. Isso aí. O dinheiro. Mas vem em boa hora. Dei em boa hora e depois eu vai vou dar buscar um, o outro. Vai dar um gás lá. Beixe. É? Isso aí. Que bacana, Ju. Parabéns, tá? Obrigado. Parabéns mesmo. Faça bom uso dessa cana. Obrigada. Cara, obrigada. Tá. Parabéns. Luiz, você fica aqui com a gente. Até um um pouquinho, gente Ju. O presente da sua mãe é na loja, do Mariano, oh. viu? Vou deixar.